E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar ajuste de longo prazo. E, claro, muito do que vamos ver nesse vídeo se refere ao contexto dos Estados Unidos. Então, moeda, bancos e sistemas de governos se referem a esse país. E, para isso, temos um gráfico aqui que descreve uma economia em equilíbrio de longo prazo. Observe que a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada de curto prazo se interceptam em um ponto que representa um nível de preço de equilíbrio, que eu vou chamar de NP1, e um nível de produção de equilíbrio que é igual a Y1. Mas o interessante é que, por esse ponto, também passa a curva de oferta agregada de longo prazo, e essa também é a produção de pleno emprego. E lembre-se, essa produção não significa que todos estão empregados, apenas significa que o nível de emprego é sustentável. E se, por algum motivo, a taxa de desemprego fica maior, se torna algo insustentável para a economia. Mas o que importa, de fato, nesse vídeo é o que acontece se a nossa curva de demanda agregada muda no curto e no longo prazo. Vamos dizer que as coisas andam muito bem e que a demanda agregada aumente. E isso deixa todos bem otimistas, a ponto de que exija mais produção. O que acontece nesse cenário? Temos um novo equilíbrio de curto prazo e que representa um nível de preço que eu vou chamar de NP2 e um nível de produção de equilíbrio que eu vou chamar de Y2. O que acontece nesse cenário é que, a curto prazo, os preços vão subir e aí? os fornecedores de produção vão ter uma demanda maior dos seus produtos e, consequentemente, vão cobrar mais caro. E isso também aumenta a produção. Isso porque as pessoas não estão apenas exigindo mais e mais produtos, mas também estão dispostas a pagar mais por isso. E, com isso, a saída vai além da nossa produção de pleno emprego. E, por causa disso, o desemprego fica abaixo da nossa taxa sustentável. Ou seja, todas as pessoas agora, ao invés de irem para a escola ou fazerem outras atividades, estão conseguindo um emprego ou algo do tipo. Isso é bem legal, correto? Mas o que acontece a longo prazo? Quando o contrato delas estiver acabando, vão pedir um aumento, já que a empresa está crescendo, correto? Com isso, o preço de trabalho cresce. E o que acontece com a curva de oferta agregada de curto prazo? Sim, também vai aumentar cada vez mais, as pessoas exigem mais e mais dinheiro. E, com isso, essa curva vai aumentando até chegar no ponto em que temos o nosso nível sustentável de produção novamente. O que aconteceu é que, no início, tivemos uma inflação de preços e, com isso, a produção aumentou acima do nível sustentável. E, com isso, os trabalhadores vão querer mais e mais aumentos e isso faz os preços subirem. E se esses preços estão subindo cada vez mais, mesmo com essa curva de demanda agregada alterada, talvez as pessoas digam, talvez eu não queira mais tanto assim. Com isso, voltamos a esse ponto aqui. E essa é o que chamamos de curva de demanda agregada 2, que é quando todos ficaram bastante otimistas. E, com isso, chegamos a essa curva de oferta agregada de curto prazo 2. E essa aqui é a 1. Um. O preço de equilíbrio agora é um pouco mais alto e eu vou chamar ele de NP3. Mas note que estamos de volta à nossa produção de pleno emprego. Podemos chamar isso de Y3, que é igual ao Y1, ou seja, igual à nossa produção de pleno emprego inicial. O que você acabou de ver é conhecido como mecanismo de autoajuste de longo prazo. E alguns economistas mostram usando esse modelo simplificado que essa é uma situação em que você está acima da sua produção de pleno emprego e que é algo normal tudo vai se ajustar a longo prazo. Com isso, o governo não precisa interferir. E nos próximos vídeos, vamos falar a respeito de como os governos podem querer intervir no mercado. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.